Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Você quer ver uma coisa? É, eu não sabia disso, tá? Não fazia uma puta ideia disso. Fui descobrir fazendo pesquisa qualitativa. Sempre imaginei que a tarifa fosse uma coisa que incomodasse muito o usuário em rodovias pedagiadas. Não é. Tarifa é a preocupação assim, é a sétima, oitava preocupação. Coisa que o usuário mais quer hoje numa rodovia é o Wi-Fi. <risos> você não sabe, assim, você só sabe quando vai precisar deixa, peraí, pera vamos perguntar o que o usuário quer, cara, o que, que o usuário tá, tá Faz pedindo sentido, porque não tem 4G ou 3G na, na rodovia, às vezes eu quero ouvir vai, uma música, vai ter eu com leilão ca... de 5G agora vai, vai ter, ter? 4G na em rodo... todas as rodovias federais, Mentira. eu sei, eu sei uma vai eu... ter, sério? duvido, não consegue? agora vamos nessa porra agora vai ter <risos> a gente trucar ministro não é homem o suficiente ah, agora agora vai ter